Quem se aproxima da cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, se depara com a paisagem agreste típica do Cerrado, estradas empoeiradas por onde são conduzidos rebanhos de gado de corte, a principal atividade econômica da região. A cidade parece um pequeno povoado, com suas rodinhas de moradores que se reúnem para contar causos, tomar tererê, uma versão local do chimarrão só que é tomado gelado, e participar de animadas festas populares. Mas Bonito tem muitos outros encantos e segredos. Por trás da paisagem do Cerrado se escondem grutas, cavernas, nascentes e rios cristalinos, que justificam de sobra o nome da cidade e fazem dela o segundo maior polo turístico do Mato Grosso do Sul. Suas águas são ricas em carbonato de cálcio, um decantador natural, que garante uma transparência incrível. É fácil observar as inúmeras espécies de peixes e até a gigantesca sucuri, que é tema de muitas lendas da região. A fauna terrestre não fica atrás e diversas espécies convivem em relativa harmonia com o gado que circula pelos pastos naturais. A maior parte dos pontos interessantes de Bonito fica dentro de fazendas que literalmente abrem suas porteiras para o ecoturismo. Com a estação das chuvas, um verdadeiro dilúvio se espalha pela região, renovando toda essa beleza misteriosa e quase irreal que surpreende a cada passo os visitantes de Bonito.